é que aqui a gente não conhecia isso. Bom, é, meu nome é Márcio. Eu sou Luciana. Natália. E a gente faz parte do projeto Xilomóvel. É um projeto que já tem nove anos que a gente está trabalhando junto. É, o ateliê físico, né, esse espaço que a gente trabalha junto, tem quatro anos. Né? E, mas antes de ter o espaço físico, a gente tinha um ateliê itinerante, né, que a gente carregava todo o material para dar uma oficina de xilogravura dentro de um carro, né, uma veraneio em 1976. E a gente ia com essa, com essa estrutura em praças, em escolas, lugares que não, que não tem estrutura né, para dar um curso de arte. E atendia pessoas que nunca tinham visto, nunca, nunca conheciam a xilogravura e faziam a xilogravura pela primeira vez. E a gente, essa foi o primeiro, a primeira atividade né, que ajuntou é, a gente né, no projeto da Oficina de Xilogravura. Pra afastar, né? A gente se conheceu através da universidade, é, cada um de nós estávamos em momentos diferentes, um, alguns na graduação, outros na pós-graduação, é, e o nosso projeto surgiu inspirado por um projeto da própria universidade, né, como a gente estava contando antes, que era o Gravura na Combi, que era um projeto da professora Ligia Luffy. É, que servia para os alunos é, aprenderem a dar aula de gravura e era realizado dentro de escolas e foi a partir dessa experiência que surgiu uma vontade de continuar dando aula de gravura porque na universidade a gente entendeu que a gravura ela pode ser uma porta de entrada para se conversar sobre arte de uma forma geral porque o que a gente entendeu é que quando a gente chega na rua para falar de gravura, a gente está trazendo um conhecimento que ainda não é... Por exemplo, é muito diferente de quando você está ensinando pintura, que as pessoas já têm expectativas, elas já acham que têm um conhecimento prévio. Então, elas já chegam armadas com uma série de, de questões que, às vezes, atrapalham essa conversa. E com a gravura, como é uma técnica que pelo menos no Brasil ela não é muito conhecida, a gente percebeu que a gente consegue usar a gravura para conversar sobre outras questões como desenho, é, cor, luz, enfim, a gente consegue falar de questões variadas com as pessoas. Né? E... Eu acho que tudo isso é um reflexo, sim, da Universidade, pelo menos para mim, sempre foi, né? não sei se para vocês. É... A ideia de ser um coletivo também tem a ver com um ateliê coletivo de gravura, porque pelo menos dentro da Universidade é um dos únicos ateliês que se configura de forma coletiva. A gente vê que isso não acontece muito nas outras áreas, né então uma gravura... A gente tem os equipamentos coletivos, a gente tem um uso comum do espaço, a gente tem a troca entre os alunos de uma forma muito mais forte do que nos outros espaços. Né? E, e a nossa ideia do Xilomóvel é tentar criar na rua é, um espaço semelhante a isso. Então a gente leva todo o equipamento e tenta montar um, um ateliê adaptado, ele nunca é igual né, a um ateliê profissional. Mas é um ateliê onde a gente pode ter esse mesmo ambiente que a gente encontra na universidade, né? que é um ambiente coletivo, onde as pessoas podem observar os trabalhos uns dos outros, onde elas podem trocar informações, onde você pode ter pessoas que estão só observando, mas que também estão adquirindo conhecimento. É... Então eu acho que tem uma influência muito grande dessa questão do ateliê de gravura da universidade. Eu acho que também é, foi importante para a gente é, a maneira como a gente encara o, o nosso trabalho, como a gente encara o nosso papel, né? eu acho que ter, ter, ter essa formação na universidade, numa universidade pública, ela também foi fundamental para a gente entender qual que é o nosso papel que a gente tem que exercer enquanto artista. Né? para ele não soltar, né? É. Porque se ele começa a soltar, hum. aí o MDF dá uma segurada. Sim. Ou uma laca. Eu hum. nunca uso uma laca. Você nunca usou uma laca? É, a nossa ideia é sair do âmbito do museu. Hum. Uhum. Porque a gente percebe aqui no Brasil, as pessoas não entram no museu. Poucas pessoas entram no museu, só as pessoas que têm interesse por arte vão até o museu. Então, a ideia é a gente levar a arte para a rua, para os espaços de circulação, para que as pessoas possam sentir, se aproximar. Né? É, a gente faz isso não só com as oficinas, os nossos projetos como artistas, a gente também é, propõe isso algumas vezes. Então, o último projeto que a gente fez, nós instalamos gravuras numa estação de trem que tem aqui em Campinas. Então, fizemos tecidos e penduramos na plataforma e fizemos atividades na estação, que na verdade é uma estação desativada. Né? Hoje ela é um espaço de passagem, é um centro cultural, mas ela conversa com o centro da cidade. Então, a gente está sempre pensando nessa aproximação com o público, de tentar é, trazer o público para perto do trabalho ou melhor, a gente levar o trabalho para perto do público, porque a gente não já sabe que se depender do público eles não vão entrar uhum. no museu, não vão atrás, não... então a gente faz esse, esse caminho até as pessoas. porque Porque a maioria dos casos eu faço para ilustração de livro, uhum. enfim, então isso depois vai ser digital para virar outra coisa. Claro. É. No Brasil a gente vê isso, isso acontece melhor na cidade de São Paulo, que é Sim. o centro mas fora da cidade de São Paulo existia uma necessidade de você formar mesmo um uhum. grupo para para isso, né? Sim. Então a gente chegou a fazer aqui dentro do ateliê uma exposição por mês. Uhum. A gente fazia exposições na nossa sala e a nossa ideia era ter frequ... regularidade para que as pessoas criassem o hábito de vir ver exposição para que elas tivessem uma referência. Mas era, foi um trabalho muito desgastante para a gente, porque o retorno financeiro não existe. É, e a gente fazia pela formação de público mesmo. Assim. Mas, Mas foi maravilhoso também, né? é, é maravilhoso também. Sim, maravilhoso.